Nada, ganhou 3 Tech Man de nada? De não, bosta? Não, não, não. Filha não. da mãe! Ah! Meu Deus! Mentira! Mentira! Deus. Mentira! Mentira! Isso. Mentira! Isso. A primeira vez que eu abri uma caixa dentro do CSGO Foi no dia 4 de maio De 2017, ou seja Há quase 6 anos atrás Mas foi só em janeiro de 2019 Que eu consegui a minha primeira faca em caixas da Valve Caixas do CSGO E não em caixas de sites terceirizados Mas afinal, quanto que eu já gastei na Steam E quanto eu já ganhei em itens raros E quando eu digo itens raros Eu estou falando de facas e luvas Muitos não sabem, mas na própria Steam Tem um lugarzinho ali que mostra quanto que você já gastou De dinheiro no CSGO, então no vídeo de hoje eu vou revelar para vocês quanto que eu já gastei dentro do CSGO, segundo a própria Steam, óbvio E tudo que eu já dropei de bom, como que ficou esse balanço aí? Será que eu lucrei? Obviamente não Mas, quanto será que eu gastei e o que eu ganhei? Vem comigo que até eu quero saber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 missão Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 vai, direto ao ponto. Já falou muito, cachorro, como que faz para ver quanto que já foi gasto na minha Steam aqui dentro do CSGO e revela para nós como quanto que você gastou. Ó, você vai abrir aqui a sua Steam, vem aqui no seu desce até Insignias, e aí, vamos descer até chegar aqui, ó, nessa linha do Counter-Strike Global Offensive, e aí clicaremos nessa opção de como eu consigo cartas. E aqui, ele diz para mim, ó, você gastou aproximadamente 37.228 dólares no jogo após o lançamento do... Deste conjunto, 37 mil dólares, rapaziada. Meu pai, amado. que triste Dá aproximadamente 200 mil reais Porém, eu já gastei muito mais que isso Porque aqui ele tá contando apenas aquilo que eu comprei Dentro do CSGO, que no caso São as chaves. As caixas Eu compro no mercado da comunidade, então aqui Não contabiliza. E eu acho Que eu já devo ter gasto é, aproximadamente o mesmo Valor para caixas. Óbvio, né A maioria das caixas são mais baratas que as chaves Porém, eu já gravei muito vídeo Aqui abrindo caixa de 15 reais 20, com as caixas aí de mais de 100 reais Então, vamos supor que no mínimo Chutando baixo, eu tenha gasto 30 mil dólares também em caixas no mercado da Steam, dá um total de 67 mil dólares, isso passa de 350 mil reais isso é louco. Inclusive, rapaziada, comentem aí quanto que vocês já gastaram na Steam. Façam isso daqui e comentem aí depois. Quero saber aí quanto que cada um de vocês já gastaram. E o que eu ganhei de bom, o que eu ganhei de faca e luva gastando aí esses mais de 350 mil reais. Bem, tudo que eu ganhei de 2019, que foi quando eu ganhei minha primeira faca pra cá, vocês irão ver agora. Então, caixa 2. Já vi mas tiver essa calzinha de vocês aí ver se é boa. Calda de você. The game the game inocente, inocente, mano, right so don't call it. Mano! Mano! Pra tudo tem uma primeira vez! Pra tudo tem uma primeira vez! Finalmente, mano! Já tive que, sei lá, mano, gastar um milhão de chaves e caixas pra ter sorte! Finalmente, mano! Eu tô sem cueca! <risos> tô só de cueca na real! Ah, de Vamos novo, a azul? Ah, é bom, ganhou é a faca? <risos> que foi? É bom isso aqui? Chama, chupa! Ah! Chamba. Quem desiste essa porra? Chambra. Boa, mano. Boa. Quem não arrisca, não petisca. Já dizia cachorro 337 dos itens que eu ganhei. Daqui a pouco eu vou lá pra cima só pra dar uma olhada. Espero que tenha vindo algo bom. Vamos ver. Um, dois, três. <risos> Faquinha! Nice, mano! Olha, e estileto. Não é... Ah, não, é uma estileto... É uma estileto sem skin. Eu literalmente acabei de ganhar uma estileto sem skin. Ficou, ó. Uma bosta. Vou mostrar mais um craft aqui com um vox emor. E aí vocês vão entender como esse sticker é fenomenal. Olha essa WP Flash de Contenção. Effect é Track com flow 0.006 e um Vox Amor, tá ligado? É um WP verde. E dependendo do ângulo aqui, o adesivo fica verde. Eu só queria um desse, mano. Um desse. Por favor, agora. Eu tô pedindo. Tipo, eu já não vou ter lucro mesmo que venha. Mas pelo menos eu vou ficar mais feliz. Então, por favor, eu não coro nenhum, Eu não. Eu não quero ver nada. eu não tô preparado Eu não tô preparado não Eu não tô preparado né? Eu não tô preparado, não. Eu, não tô preparado não. Deus, eu não creio nisso É nóis é. Uh, cê é louco Minha cadeira foi pro brejo, mano Ai meu Deus, eu não creio nisso Ai, eu não quero essa merda Ai, ai Chupa Faca-merda! Faca-merda! <risos> Não, essa é minha, sai. É minha! <risos> Chupa, filha da... P... <risos> uh, meu parceiro! Ô, oh, e o bagulho tá novinho, tio! O bagulho tá Calma. quente, luva quente. Foram mint. Que que veio? Luva, pai, luva, luva. Mais uma luva merda, como sempre. Cara, mas veio uma luva Minimal Wear pelo menos, tá ligado? É uma luva merda, é uma luva merda, mas é uma luva Minimal Wear. É, tem função é, mano. Uma faca. E uma faca ela tá Sussu, Parceiro. <música> Eu só ganho faca merda, meu irmão. Então fique ligado, aí. Vem, Luvinha, vem, Luvinha, vem. Glow. Ai! Que chama! Que que é que chama! O que, que é isso, Rian? Chama! Ah, que parceiro! Que é <risos> Mano! Rian! Guerreiro é da floresta. Tio. Ah! Que é isso? Eu falei, Rian! Mano! Falei, mano? Meu amigo, velho. Que isso, mano? Pra finalizar a última caixa, mas é aquilo, rapaziada. Nunca vem na última. Broken Fing, né? A última é, caixa é... lançada no CS. Tá quanto? Tá 4,69. Falo porque sei. Uou. Mano! Meu Deus! Meu Deus! Ah! Não acredito! Não acredito. É que 5, da hora, velho. Robert, ah, eu não. nunca vi essa cena na minha vida, eu engano, mano. Você já viu o sitio, mas... mano, fio de teste com float de Minimal wear. Peguei é. uma luva, não é possível <risos> Essa é minha caixa, velho Putz, Muito custo. Mas... Ganhou três Tecnol de nada. De bosta. <risos> Filha da mãe! Meu Deus! Mentira! Mentira! Mentira! Deus mentira! Mentira! mentira, mentira, mentira. mentira, mentira. mentira. É é 0.008 Não é mentira, pode olhar meu inventário! Finalmente acabou essa porra, velho. Eu falei, velho. Tá, mano. Finalmente acabou essa merda, mano. Foda-se. Na é Classic knife, tipo, abri das caixas. O game ainda, tipo. Mano. Ah! Mano. Fio de... Nossa, fio de tested, mas com float bom pra caralho. Fio de tested, só que com float bom pra caralho. Obrigado pela semelhança, meus parceiros, que nós temos pela alma. Esse mundo é pequeno e nada no... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Só pelo som? Uhum, só pelo som, esse daí. Mano! <risos> Pra ca merda, mas é isso, véi. O cara vai te beber, eu esqueci de um tiro. Ai, papai. Olá, ah, ele. Ai, esqueça, filho. Esqueça, filho. Hehehe. <risos> Ai, Lati, cachorro, Lati. É, de um tempo pra cá, quando eu abri meu Instagram, eu. eu... eu recebi... Mano, mano. <risos> Caralho! Deixa eu esse podcast de merda. <risos> Mano, what the fuck, véi? <risos> Somando todos esses itens, dá um total aí de pouco tipo, mais de 6.800 dólares. Não chega nem perto de pagar, tá ligado? Dá tipo. Se a conta dos US 67 dólares for real, eu ainda acho que é mais, mas enfim, dá 10%. É só isso. <risos> Abrir caixas não é um investimento, é diversão, óbvio. Tem uma chance de se dar bem. Se você tá decidido que quer abrir caixas, vai no csgo.net. Lá as chances são realmente muito melhores do que no csgo. Mas só poste aquilo que você sabe que pode perder, porque é um risco. A gente tem que falar que a chance de perder sempre em todos os lugares será muito maior. E é isso aí, mano. Se inscreva no canal, tamo junto, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Eu rio vou ficando por aqui. Faça esse método e me conta aí quanto você já gastou na Steam. E é isso, manos. Eu rio vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!